Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje nós vamos falar sobre o 7. O significado do 7 na Bíblia. No hebraico, 7 é a perfeição da completude, um ciclo perfeito. As pessoas gostam muito do número 7, jogam muito o 7 na Mega Sena porque gostam do número, porque acham também que é um número importante, impactante, é ímpar e tal. Mas e na Bíblia? O que traz o 7 na Bíblia? A Bíblia traz o 7 mais de 300 vezes. Só em Apocalipse ele aparece 56 vezes. O 7 é um dos números que mais aparece. E além do 7 tem seus múltiplos, como 14, 21 e 70. O que então significa o 7? Essa base para tantas vezes aparecer na palavra do Senhor: 7 pessoas, 7 coisas, 7 dias. Por quê? E é isso que a gente vai falar hoje. O sete é a perfeição sim. Só que a perfeição de Deus no mundo, no tempo, na igreja, na história. Ah, o tempo também é a criação de Deus. Porque pensa comigo. O Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. Então, Ele criou o tempo. E é isso que nos limita. Mas Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Então... O 7, em todas as questões que aparecem para nós, é a perfeição de Deus na criação. Quer ver o um jeito mais simples? Se você assistiu os outros vídeos, você sabe que o 3 também é perfeição, completude divina, trindade. E o 4 é criação. 7, 7 é 4 mais 3. Então, é a perfeição de Deus na criação. Essa é a diferença entre o 7 e o 3. O 3 é a perfeição divina, a perfeição do Senhor. E o 7 é a perfeição divina do Senhor na criação. No mundo, na igreja, na vida das pessoas, na palavra, no tempo, na história. E aí, a palavra de Deus, ela nos dá muito embasamento para entender que todos os contextos onde você tem 7, 14, 21 e até os 70, você entende que está falando da vontade perfeita de Deus para nós Para a existência que nós temos aqui E para trazer base bíblica para isso As referências que o Capitão América adora Nós vamos falar sobre a ação divina nesse mundo ah, lembrando que nessa série dos números, a partir do 7, a maioria dos números elas vão ser a combinação dos números para trás, porque o 7 já define a perfeição de Deus na terra, na criação. Então, dali para frente, você usa também para entender melhor o contexto da palavra, os, os significados anteriores. Mas vamos falar do 7. O 7 é o meu número preferido, eu acho que é um número sensacional. E depois de estudar ele na palavra de Deus, eu fiquei ainda mais encantada. E eu quero compartilhar isso com vocês. A ação divina na terra já começa no início, mesmo, né? Porque Deus faz o mundo aí sete dias. Ele faz todas as coisas em sete dias, está lá em Gênesis 1 a 3. E aí você consegue perceber que além de ter feito tudo em sete dias, perfeição na criação, o sétimo dia é o sábado. E o que, que o Senhor fala? Que o sábado é o dia do Senhor, é o dia do descanso. Então, a vontade de Deus para a criação dele é que ela descanse. A vontade da perfeição do Senhor, da ação de Deus na terra, é que sábado é o dia dele, é o dia 7, é o dia do descanso, é que a gente possa ter uma vida de descanso, de graça, de alegria e dedicada a ele, que é o sábado, o sétimo dia. Logo depois a gente consegue entender que de Adão, o primeiro homem até o sétimo homem, o sétimo homem é Enoque. Enoque ele não morreu, ele foi trasladado, ele saiu da terra sem passar pela morte, e essa é a vontade de Deus para nós mais uma vez, a vontade do Senhor para a criação é que não haja morte, que não haja pecado, que não haja sofrimento, que não haja doença, que a gente possa passar para a graça do Senhor e para a vontade dele sem doer, sem machucar, sem sofrer, e isso, mais uma vez, na vida do sétimo homem na Terra, passado pela palavra do Senhor, você consegue enxergar isso sendo realidade, porque ele é o sétimo e, mais uma vez, ele mostra a vontade de Deus para a criação. Ah, Adão, ele, ele foi o primeiro homem, mas a partir dele, em Gênesis, você consegue ver mais da vontade de Deus também na vida dos outros. Por exemplo, Noé. Noé, depois de entrar na Arca, ele ficou sete dias ali, de boas, sete dias de graça, sete dias de é, tolerância. Então, é, em Gênesis 7, é, versículo 4, você vê que durante sete dias ainda houve uma tolerância para as pessoas entrarem na arca, para as pessoas... É, receberem da graça de Deus Da salvação ali Então mais uma vez, a vontade do Senhor É que nós possamos ser salvos A arca, ela é uma opção de salvação Assim como aceitar a Jesus Também é, você vai entrar na arca Você vai entrar na cruz Você vai aceitar a promessa, a revelação de Noé Você vai aceitar a promessa e a revelação de Cristo São sete dias Sete é a vontade de Deus na terra é, Mais uma vez é, Jacó serviu a Labão por sete anos, para depois ter uma recompensa, para ter uma herança, para ter aquilo que ele sonhava, desejava, então a vontade de Deus, da gente nessa terra, também é que nós tenhamos o nosso trabalho, isso é fruto do pecado, é, mas já é a nossa realidade, do então, que a gente possa passar essa vida para receber herança para receber aquilo que nós temos direito, de acordo com o Senhor, com o sangue de Cristo. Então, o Jacó trabalhando sete anos para Labão também mostra nós. Trabalhando sete anos, né? Vivendo na vontade de Deus aqui na Terra, para que possamos receber aquilo que nós sempre quisemos. No caso dele era um casamento, no nosso, no nosso caso é um casamento com Cristo. É, em Egito, lá no Egito, nós tivemos sete anos de abundância e sete anos de fome. É... Depois também aparece lá que o candelabro tinha sete lâmpadas. É, o sangue era aspergido sete vezes, porque isso mostrava a redenção perfeita. Então, quando você ia é, abençoar algo, né, quando você ia consagrar algo, você pegava o sangue do cordeiro ou ali do, do sacrifício e aspergia sete vezes, porque isso é a perfeita redenção do Senhor para você. É, o sábado, sendo o sétimo dia, é o perfeito Descanso. A festa dos pães asmos, que era uma das festas que Deus mandou o povo fazer, ele tinha uma oferta de holocausto que durava sete dias, que mostra a consagração perfeita. A festa dos tabernáculos, que também era uma festa que Deus mandou fazer, é, ele, ela durava sete dias e mais uma vez, a perfeita glória, então sete dias de festa, uma glória perfeita, uma alegria perfeita, a presença do Senhor em perfeição, a luta é em contra Jericó, do povo de Deus contra Jericó, ela teve sete sacerdotes, teve sete trombetas, durou sete dias, ela mostra a nossa perfeita vitória, na Amã, quando foi lá procurar o profeta para ser curado, ele teve que mergulhar sete vezes no rio. Isso mostra. No Rio Jordão. Isso mostra uma perfeita purificação. É. Jó, depois que passou por todos os problemas da tribulação dele lá, que perdeu tudo e tudo mais, quando Deus foi ressarcir as coisas para ele, deu para ele sete filhas. Então, as, a, as sete filhas é a perfeita bênção. Então, a bênção perfeita veio sobre ele. Então, você pode ver que na palavra de Deus inteira, você consegue achar os sete como vontade de Deus para a criação mostrando, né, exemplificando algo que é perfeito. É perfeita a celebração, consagração, glória, benção. E aí quando chega em Apocalipse, você tem 56 vezes a palavra sete, e aí você tem a ah, sete espíritos de Deus, sete candelabros, sete lâmpadas, sete chifres, pausa. O chifre aqui não é da Marília Mendonça, do sertanejo, da tristeza. O chifre aqui simboliza poder. Chifre no Apocalipse simboliza o poder, mas isso aí a gente fala depois. Então você tem sete chifres, sete olhos, sete trombetas, sete taças. Apocalipse inteiro fala sobre o sete, porque Apocalipse é a revelação de Deus na terra. Então ele tem que vir com a perfeição dele completa, com a glória, Jesus glorificado. Então em Apocalipse tudo vem, no sete vem mesmo. Porque vem com a perfeição, a vontade de Deus para nós, a redenção do mundo. Tudo vai acontecer para que o Senhor possa governar sobre nós. E aí sem partido e sem problema um governo justo e sem corrupção. Então, todas as coisas de Apocalipse que vem no 7, você pode, quando você estiver lendo, você vai falar: meu Deus, Deus quer realmente. Trazer a perfeição dEle para nós. Porque quando Ele vier, Ele vai vir com o que Ele tem de mais perfeito. Durante a palavra, você também consegue perceber que o perdão deve ser liberado 70 vezes 7. Ou seja, a vontade de Deus é que tenhamos uma vida perdoadora. É, Jesus na cruz, Ele deu sete palavras. É, que era a perfeição do sacrifício dele, a igreja primitiva tinha sete diáconos, que é a perfeição do serviço, a, em Mateus 13 você tem sete parábolas que falam sobre o reino de Deus, a, Israel tinha sete festas, incluindo pães e tabernáculos, e as igrejas mesmo de apocalipse são sete. Então, é, eu tenho certeza que você vai achar mais referências na palavra do Senhor e conseguir entender com maior profundidade todas as coisas que você for ler. Porque quando se tratar de 14, de 21, de 70 ou de 7, a primeira base é que isso mostra a perfeição de Deus na criação. A vontade dEle pro que Ele é de tão maravilhoso no que Ele fez e no que Ele é. Amém! Eu espero que você tenha se divertido, porque isso para mim foi uma revelação muito maravilhosa, e todas as vezes que eu leio a Bíblia e me deparo com esses números, eu consigo ter uma interpretação mais rica, e como a gente já perde muito, né, no sentido de algumas palavras em algumas traduções, apesar de que Deus sempre mantém a bênção ali o suficiente para nós, é, esse tipo de estudo, eu acho que nos ajuda a ter maior profundidade e receber ainda mais da graça do Senhor. Amém! Eu espero que você tenha gostado, o próximo vídeo é sobre o 8, e vamos continuar nessa série aí, porque eu acho que vai ser algo muito legal para fortalecer o povo de Deus que vive através da palavra. Amém? Que o Senhor te favoreça.